Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tech Dutos e hoje pessoal vou estar ensinando vocês como que criar um servidor no TeamSpeak 3. Para isso eu vou estar deixando o link de download do server aí na descrição do vídeo. Quando abrir aqui o site, ele vai estar na selecionando a opção de clientes, que é a do cliente, mas você não vai baixar esse, você vai baixar o servidor, então você vai clicar aqui em server. Clicando aqui, vai, se o seu sistema operacional for Windows, você vai verificar se ele é 32 ou 64. Se o seu for Windows 7, você vai clicar uh, no seu menu iniciar, na, sobre o meu computador com o botão direito, você vai selecionar propriedades. Se no caso seu se for Windows 8, você vai entrar lá no meu computador, no Windows Explorer, você vai clicar com o botão direito e em propriedades. Aqui você já tem a uh, informação do tipo de sistema, se ele é 64 bits ou 32. Como o meu é 64 bits, eu vou baixar aqui o server de 64 bits. só clicar aqui em download, como eu utilizo o Internet Download Manager, que é o IDM, pode ser janelinha aqui para mim, eu clicar aqui em iniciar download, é, é, ele vem compactado, não é muito grande, apenas 4 megabytes, você baixa aí rapidinho. Bom, você abriu ele aqui, uh, você vai clicar aqui nessa pastinha do TeamSpeak 3 server Windows 64 bits ou 32, você vai clicar aqui em extrair, e você vai extrair para o lugar que você quiser, no caso eu vou extrair para a área de trabalho, então ok aqui, já pode fechar, e tem tá aqui já o seu servidor, então você vai abrir aqui o servidor, você executa aqui como administrador, certo? ele já aparece a luzinha aqui, se ele pedir você clica aqui em permitir acesso do firewall do Windows, agora você vai fazer o seguinte, você vai abrir o seu bloco de notas, tá? pra você anotar esses dados aqui, você pode apertar aí o, a bandeirinha do Windows mais a tecla R para ver o, o comando executar e daí você digita Notepad, digita no Notepad você já abre aqui o bloco de notas e você salva aqui o server admin, a senha esses dois aqui não são tão relevantes, o mais importante daqui é o token que é o que vai dar autorização para você uh, fazer configurações no seu servidor, ok? Pode dar um close aqui, não tem muita importância. E pronto, já tem seu servidor. Agora, como que você vai acessar? Você vai abrir o seu TeamSpeak 3 client. Se você ainda não tiver, você volta no link que eu botei aqui na descrição do vídeo. Clica no cliente e seleciona se o seu é 32 ou 64 bits, da mesma forma que eu mostrei ainda pouco. Tá? Então, você vai abrir o TeamSpeak client uh, como administrador vai para ele abrir sempre essa luzinha com esse microfonezinho vermelho aqui vai estar aqui aí agora como que você vai acessar abre o que o Teamspeak vai vir aqui em connections clicar aqui em connect ou apertar só Ctrl S você vai digitar localhost e qualquer nome você quiser sei lá vou aqui meu nome aqui não botar o nome do canal deu vou conectar e já vai pedir de cara a uh, o seu token na sua a sua chave para você poder utilizar então, você, como você salvou aqui você vai copiar e colar aqui e dar um ok pronto, salvo lembrando que para poder você entrar aqui nesse local host você precisa estar tá com o TeamSpeak 3 Server aberto, tá? você pode configurar aí, criar algum canal, sei lá é... criar aqui recepção ok, pronto, é recepção criada e depois você vai fazendo as outras configurações. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu, seu joinha. Quaisquer uh, dúvidas que ficaram nesse vídeo, por favor, posta nos comentários. Que eu estarei respondendo pra vocês. Se eu não responder, não fiquem chateados, tá? Porque eu não tive tempo. Inscreva-se no canal, uh, isso ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais também ajuda muito a divulgação, tanto do canal como do vídeo. E é isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço, até a próxima.